Olá a todos. Serenidade, habilidade que compõe e estrutura a mecânica psíquica, a qual o aparelho psíquico transcende sobre medidas e julgamentos, estabelecendo assim um meio e percebendo seu ambiente. Serenidade é a habilidade da psique, a qual o ser através de seus lemas e lematizações condiciona fatores e julgamentos íntegros perante ao seu meio, usando como referência a si mesmo. Dentre essas condições, as pontuações e condicionalidades que, para o Ser, é um ponto fixo de estabilidade, cuidado e não negligência, temos o sentir, que abstrai padrões de microprocessamento e micro julgamentos de condições e camadas da estrutura psíquica, favorecendo assim o ser em suas habilidades e condicionantes e estabelecendo prerrogativas dedutivas para o julgamento de um ambiente sereno ou não sereno, dando assim as serenitas, pontos referenciais para o julgamento adequado ou inadequado, seguro ou não seguro, do próprio ambiente. Tendo esses referenciais junto ao Ser, filtrados pelo Ser, o próprio Ser tem condições para julgar o ambiente sereno ou não. Um Ser que se desenvolveu em um ambiente não sereno e usa como prerrogativas para a serenidade, condições de um ambiente não sereno. Tem como referenciais, condições não serenas. Esse ser tem liberdade para alterar seus referenciais através de uma análise dos subdesejos, através de uma análise de uma ambientação que a ele pode ser inadequada e não funcional para sua vida plena em um pleno exercício da serenidade. Analisar essas condicionantes é de suma importância para a vida, para a paz de espírito e para um estado de plenitude. Obrigado a todos.